Fala minha galera, passando aqui rapidinho para avisar que vai rolar um duelo de streamers onde vai ser enfrentado aí time 15 contra time Tartation. Tá Serão 8 pessoas sorteadas, né? 4 para cada time para jogar com a gente aí e para participar para ser uma pessoa elegível é muito simples. Basta ter três históricos de compra de gift Cards através da Bonox. Ou você já compra esses 3 Gits Cards agora, para quem não tem histórico nenhum aí, e já vai estar legível para participar. Até o dia 15 de abril vai ser válido aí essas compras para participar do sorteio. Dia 16 vai rolar o sorteio e vai estar tá rolando lá na Twitch, na minha live no Dota Cash dia 24 de abril. Vejo vocês lá nesse duelo para assistir, para participar e lembrando que se você quiser comprar na Bonox, use o cupom 15 para poder obter um desconto, beleza? Isto é Bonox, o seu Site de Gifts Cards. Vamos para o vídeo. Tá, o seu Pick aqui, vamos sentindo, né? Deixa eu ver um, um outro boneco também que tá forte eu não tô jogando, né, mano? Talvez é Vai, viu, mano? Só que eu ia ter que aprender ela, velho. Nunca joguei de Vai. Shinzal, nós fez hoje, né? Deu, deu pra ver que eu consigo jogar bem. Ó, contra Fiddle. Contra Fiddle, acho que eu vou pegar Gragas, hein, mano. Pô, vou pegar água lá agora, viu, galera? Pra não enrolar nem nada. Aumentar o somzinho. Quiser dançar aí, né? Com o seu melhor emoji, já volto. Só pegar água rapidão. Caramba, muito rápido. Bora, galera. Obrigado, viu, Rape? Valeu pelos dois meses de sub, pai. Ah, vou fazer Smart Verde mesmo. Kenzie, mas você fuma um, né? Qual foi, velho? Kenzie, minha namorada falou que te ama. É nóis, valeu pelo carinho Ô, louco, galera, olha lá, ó Tem um plano, mano Tem um plano Mas eu não vou falar ainda, não Pô, os caras já sabem que é eu, né, mano? Porra Mano, é Fiddle Lane? Quê? Fiddle Top? Foda Nossa, foda é que se eu gankar cedo contra Gankar cedo contra O Zed, ele vai roubar minha jogo inteira, velho O boneco dele é muito bom pra roubar, velho Puts, olha isso. O Zed já terminou o clear dele, velho. Ainda vai pegar uma kill de graça lá em cima. Hum, é que o pra Catarina não vale. Pô, a Catarina não deu base, mano. Não, né? Ela parou o B dele pra fazer isso, safado. Mas hum, vamos embora. <risos> magrinho, magrim, coitado. Tentando não morrer ali. Poucas ideias, galera, tá ligado, velho? Dá brecha não, mano. Só mata logo. Poderia invadir o cara, mas se eu tiver galinha, tá suave. Vamos ver. Nice. É sério que ele não vai matar? Mano, por que o que Aférez não matou? Uai, mano, não era por a Félix ter matado o cara ali, não, mano? Ou eu tô doido, galera? Não dava pra ele dar mais um ataque tá no cara, mano? Tipo, não dava? Ah, aquele filho dele tem que morrer, velho. Não tem try. Right. Toma. Boa, Vorizão, esse vôlei é brabo, mano Dá pra gente acreditar nele Vou até guardar pra ele aqui, que ele é parceiro Ele cai essezinho, né, galera? Nice, mano Conseguindo matar um ainda Muito bom, velho Nice, Arizinha Cremoso, vambora One more time, bora, Arizinha Mais um só não morre, né, mano? Sai vivo, God. Uh, morreu. Boa tarde, Kelly. Tá carota pro vôlei mesmo e poucas. Fala que você tem flash. Obrigado, garoto. Você é um bom garoto. Bau, bau, bau, bau, bau. Alguém vai morrer, mano. Todo mundo, né? Talvez eu sair? Ah, o barril pra trás me matou. Deu range. Pera aí, pera aí. Só deixa o um like e um comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ai... E aí, colhedor? Protobelt era bom, hein, mano? Colhedor é mais, mano, pra cá. Tá, tô forte agora, mano. Acolhedor, né, galera? Obrigado pelos dois meses com nós, viu, fião? Mano, tem tá uma Catarina no bot. Vou ter que ir lá. Caralho, chegou o bonde. Nome não, rapaz Me... Nossa, Zedão Você vai ficar fudido, hein velho? Oh, <risos> Isso aqui foi colhedor de if, tá? Bastante stack na colheita também, né, mano? Eu vou dar muito dano assim pra finalizar no R. Muito dano mesmo. Meu objetivo aqui é parar a Catarina, mano. Por mim eu dai varia aqui, mano. Mas depois daquela hora que o A Félix jogou estranho. Tô com receio de fazer playbot Vou morrer aqui, vocês estão ligados né Vale. Pera aí, eu peguei o blue e não vou morrer por causa da cura do meu boneco? E o Fiddle ficou fudido Pode crer. É que o filho não tá viu dando dano, tá ligado? Senão eu te teria morrido, velho. eu so close you right now. Mano, essa música ela é muita época da escola, mano. Olha. Ensino médio. Primeira vez no ensino médio, tá ligado? Cuidado, cuidado. Vamos jogar clean. Vai ter arauto daqui a pouco. Ih, Zedão limpou minha jungle, né? Por isso que ele não apareceu aquela hora. Limpou tudo. <risos> <risos> Que benção, hein, galera. Essa Catarina tá tiltada comigo já, certeza, velho. Que benção. Mano, é só usada, mano. Tá maluco, filho. Pera aí. Ganhou o game passado? Tamo ganhando tudo, tião. O game passado e esse agora? Saiu a zica. Tá saindo, mano. Aos poucos, hein. Partiu fut, o fute, bora. futebolzinho era brabo, hein. Vai, vai, vai, vai, mano. Vai pra onde, velho? Pra casa. Cogão tá batendo, hein, mano. Tá dando dano, velho. Tá, quase que eu trolei ali Obrigado, valeu pelos 11 meses de sub, viu, mano Vou inventar a moda, viu, galera Nossa, toma esse barrigão, então Será que é GG, velho? Mano, acho que é GG, velho Bota fé, leva logo pro O Naruto não perder HP Mano, ganhamos Bate na outra, esse o Aralto já levou Bora, seja sábio Oh guys Ganhamos, velho 19 minutos Coisa linda, mano Pô, nicezinho, hein, mano Saideirinha aí Show de bola, mano Spock eu subi de ela aqui Deixa eu ver Bom, bom, bom, bom, bom, Honrar isso aqui Bora Então toma Diamond 1, mano Tá, bora subir essa conta Olha, eu ganhei 32 PdL Essa conta ganha muito ponto, tá ligado, velho? É isso